Assim foi que atravessamos algumas alamedas do Parque Branco e atingimos o edifício central, onde se assentava a chefia daquela formosa falange de cientistas iniciados que laboravam no departamento hospitalar. A chegada, porém, Jerônimo passou para a tutela de um assistente do diretor, e Joel retirou-se, tendo aquele conduzido imediatamente o visitante, fazendo-o passar a uma sala onde amplas janelas deitavam vistas para o jardim, deixando descortinar-se o panorama melancólico do burgo, onde tantas e tantas dores se entrechocavam. Era um gabinete, espécie de escritório de consultas ou sala de visita, disposto em perfeito estilo indiano. Perfume sutil, de essência desconhecida ao nosso olfato, deliciava-nos ao mesmo tempo em que alongava nossa admiração pela natureza inapreciável do aparelho que nos servia. Leve reposteiro, de tecido flexível e docemente lucilante, agitou-se numa porta fronteira e o diretor-geral do departamento hospitalar apresentou-se. De um salto, o pobre Jerônimo, que se havia sentado, procurou levantar-se e seu primeiro gesto foi de fuga, no que se viu interceptado pelo acompanhante. À sua frente estava um varão entre quarenta e cinquenta anos, rigorosamente trajado à indiana, com turbante alvo no qual cintilava a formosa esmeralda qual estrela. Túnica de mangas fartas, faixa-cintura e sandálias típicas. O oval do rosto, suavemente moreno, era de pureza clássica de linhas e de seus olhos fúlgidos e penetrantes como se desprendiam chispas de inteligência e penetração magnética. Ao anelar da sinistra, gema preciosa, semelhante à do turbante, distinguia-o, que como o mestre dos demais componentes da pleia de Formosa de médicos ao serviço do Hospital Maria de Nazaré. Tão encantados quanto o próprio Jerônimo, confessamos-nos vivamente atraídos pela nobre figura. Sem delongas, o assistente Romeu, pois era ele que havia recebido o impetrante, disse ao que vinha. Caro irmão Teócrito, aqui está nosso pupilo Jerônimo de Araújo Silveira, que tanto nos vem preocupando. Deseja visitar a família no ambiente terreno, pois acredita estar além das suas possibilidades de conformação à obediência aos princípios de nossa instituição. E afirma preferir o acúmulo de pesares à espera de ocasião oportuna para o desejado desiderato Irreverente, o apresentado interrompeu com nervosismo. É bem essa a expressão da verdade, senhor Príncipe, pois imaginava-se em presença de um soberano. Prefiro envolver-me novamente no redemoinho de dores do qual saía pouco, a suportar por mais tempo as ferazes saudades que me cruciam pela falta de notícias de minha família. Si, — Se, pois, não existe proibição intransigente nas leis que facultariam essa possibilidade, rogo a generosidade de Vossa Alteza concessão para rever meus filhos. — Oh, as minhas queridas filhas, como são formosas, senhor! São três e apenas um varão. Arinda, Marieta, Margarida, que deixei com sete anos, e Albino, que contava já os dez. — Sofro tanta saudade, senhor meu Deus. Minha esposa chama-se Zumira, bonita mulher e bastante educada. Aflijo-me desesperadamente. Não consigo calma para necessária ponderação quanto à minha esquisita situação atual, e por isso rogo humildemente a vossa Alteza compadecer-se de minhas angústias. Os olhos faiscantes do chefe da falange de médicos caíram internecidos sobre o espírito intranquilo daquele que demoraria ainda a aprender a dominar-se. Contemplou-o bondosamente, penalizado ante a desarmonia mental do suplicante entrevendo o longo carreiro de lutas que lhe seria necessário até que conseguisse planá-la as gratas atitudes da renúncia ou da conformidade. Surpreso, Jerônimo, que contava encontrar a sobranceira dos burocratas terrenos, estagnados nas farfalices apalhaçadas a que se apegam, aos quais estava habituado, percebeu, naquele olhar perscrutador, a humildade de uma lágrima oscilando nas pálpebras. O nobre varão tomou-o docemente pelo braço, fazendo-o sentar-se à sua frente, em cômodo coxim, enquanto Romeu, de pé, observou-o respeitosamente. O hindu ofereceu ao suicida uma taça com água cristalina, por ele mesmo retirada de elegante jarro reluzente, qual neblina sob a carícia do sol. O português sorveu-a, incapacitado de recusar. Depois do que, algo serenado, tomou atitude de espera a solicitação enunciada: Meu amigo, meu irmão Jerônimo, começou o Teócrito. Antes de a aversão da tua súplica oferecer resposta, devo esclarecer que absolutamente não sou um príncipe como supuseste, e por isso mesmo não arrasto o título de alteza. Sou simplesmente um espírito que foi homem, que tendo vivido, sofrido e trabalhado em várias existências sobre a terra, aprendeu no trajeto algo que com a própria terra se relaciona um servo de Jesus Nazareno, eis o que me honro de ser, embora muito modesto, pobre de méritos, rodeado de senões. Um trabalhador humilde que, junto de vós que sofreis, ensaio os primeiros passos no cultivo da vinha do Mestre Divino. Destacado temporariamente e por sua ordem magnânima para os serviços de Maria de Nazaré, SUA AUGUSTA MÃE Entre nós ambos, Jerônimo, eu e tu, pequena diferença existe, distância não muito avançada. É que, tendo vivido maior número de vezes sobre a terra, sofri mais, trabalhei um pouco mais, aprendendo, portanto, a me resignar melhor, a renunciar sempre por amor a Deus, e a dominar as próprias emoções. Observei, lutei com mais a dor, obtendo, destarte, maior soma de experiência. Não sou, como vês, soberano destes domínios, mas simples operário da região de Maria. Maria, única majestade a governar este instituto correcional, onde te abrigas temporariamente. Um teu irmão mais velho, eis a verdadeira qualidade que em mim deverás enxergar. Sinceramente desejoso de auxiliar-te na solução dos graves problemas que te enredam, chama-me, pois, irmão Teócrito, e terás acertado. Fez breve pausa, alongando os belos olhos pela amplidão nevoenta que se divisava através das janelas, e prosseguiu internecido. Desejas rever teus filhos, Jerônimo? É justo, meu amigo. Os filhos são parcelas do nosso ser moral também, cujo amor nos transporta de emoções supremas, mas que não raramente também nos reduz à desolação de percuscientes desgostos. Compreendo tuas ânsias frementes de pai amoroso, pois sei que amaste teus filhos com sinceridade e desprendimento. Sei da fereza das tuas dúvidas atuais, afastado daqueles entes queridos que lá ficaram, no porto, órfãos da tua direção e do teu amparo. Como tu, eu também fui pai e também amei Jerônimo. É mais do que justo, pois, que eu validando teus sentimentos afetivos pela termometria dos meus, louve tua aspiração antes de censurá-la, porquanto muito atesta a ela em favor dos teus respeitos pela família. Contudo, de modo algum eu aconselharia a preterires este recinto, onde tão penosamente te reergues, pelas influenciações deletérias dos ambientes terrenos, ainda que apenas por uma hora, ainda que para procurar informes de teus filhos. Senhor, com o devido respeito à vossa autoridade, suplico com Trata-se de visita rápida, dando-vos eu minha palavra de honra em como voltarei, pois bem sei que não passo de um prisioneiro. —— Recalcitrou ainda o antigo impaciente, perdendo-se novamente nas confusões mentais em que se aprazia enredar. Ainda assim, não aprovarei a realização desse desejo no momento, conquanto o proclame justo. Sofreia um pouco mais os impulsos do teu caráter, meu Jerônimo. Aprende a dominar emoções, a reter ansiedades tornando-as aspirações equilibradas sob a proteção santa da esperança. Lembra-te de que foram tais impulsos, desequilibrados, estribados na irresignação, na impaciência e no desconchavo do senso, que te arremessaram à violência do suicídio. Verás, sim, teus filhos, porém, em teu próprio benefício peço que concordes em adiar o projeto em mira para daqui a alguns poucos meses, quando estiveres mais bem preparado para enfrentar as consequências que se precipitaram após teu desordenado gesto. Concorda, Jerônimo, em que te submeteres ao tratamento conveniente ao teu estado, ao qual teus companheiros se submetem de boa mente, confiando nos servidores leais que a todos vós desejam socorrer com amor e desprendimento cede ao convite para a reunião de hoje à noite porque imensos benefícios dela oferirás ao passo que uma visita à terra neste momento o contato com a família, nas precárias condições em que te encontras, estariam em oposição aos planos suaves já elaborados para conduzir-te a tão necessária reorganização de tuas forças. Mas eu não adquiriria serenidade para nenhum projeto futuro quando não obtivesse as desejadas informações, senhor. Oh, Deus do céu! Uma galidinha minha caçula que lá ficou com sete anos, tão loura e tão linda. Já te lembraste de apelar para a grandeza paternal do Senhor Todo-Poderoso a fim de obteres valor para a resignação de uma espera muito prudente que seria a coroada de êxitos? Queremos o teu bem-estar, Jerônimo, nosso desejo é encaminhar-te à situação que te forneça trégua para a reabilitação que se impõe. Volta-te para Maria de Nazaré, sob cujos cuidados foste acolhido. É preciso que tenhas boa vontade para te elevares ao bem. Pratica a prece. Procura comungar com as vibrações superiores capazes de te animarem a empreendimentos redentores. É indispensável que o faças por livre e espontânea vontade, porque nem te poderemos obrigar a fazê-lo, nem poderíamos fazê-lo por ti. Renuncia, pois, a esse projeto contraproducente e confie em nossos bons desejos de auxílio e proteção à tua pessoa. O ex-comerciante do porto, porém, era inacessível. O caráter rebelde e violento, que num assumo de voluntariedade sinistra preferiu a morte a ter de lutar, impondo-se a adversidade até corrigi-la e vencê-la, retorquiu impacientado, não compreendendo a sublime caridade que recebia. Confiarei, senhor, irmão Teócrito, viverei de rojo aos pés de todos vós, se necessário for. Mas depois de rever os meus entes caros e inteirar-me das razões por que me abandonaram, ressarcindo, de algum modo, estas saudades que me despedaçam. Cumprido seu dever de conselheiro, Teócrito compreendeu que seria inútil insistir. Contemplou o pupilo desfeito em lágrimas e murmurou tristemente, enquanto Romeu abanou a cabeça, Penalizado Afirmas grande verdade, pobre irmão? Sim, só depois. Só depois encontrarás o caminho da reabilitação. a índoles que só os duros aguilhões da dor serão bastante poderosos para corrigir, encaminhando-as para o dever. Ainda não sofreste o suficiente para te lembrares de que descendes de um pai todo misericordioso. Deixou-se estar alguns instantes pensativo e continuou. Poderíamos evitar este incidente, impedir a visita e punir-te pela atitude tomada. Assiste-nos para tanto autoridade e permissão. Mas és ainda demasiadamente materializado padecendo, portanto, muitos prejuízos terrenos para que nos possas compreender. Aliás, nossos métodos, persuasivos e não dominadores, seriam incompatíveis com uma proibição intransigente, por mais harmonizados com a razão. Contudo, consultarei nossos instrutores do templo como é dever em dilemas, como o que acabas de criar. Concentrou-se firmemente, retirando-se para compartimento secreto contigo ao gabinete de consultas. Comunicou-se telepaticamente com a direção geral do instituto, que pairava no cantão do templo, e, após curto espaço de tempo, tornou, dando a nota final. Nossos orientadores maiores te permitem liberdade de ação. Conquanto uma entidade nas tuas condições não possa desfrutar a liberdade natural ao espírito livre das peias carnais, não poderás também ser por nós violentado a deveres que te repugnariam. Visitarás teus entes queridos na terra. Irás, portanto, a Portugal, a cidade do Porto, onde residias, a Lisboa, tal como desejas. E, como a ternura paternal do criador leva a extrair muitas vezes de um ato imprudente ou condenável exemplificação salutar para o próprio delinquente ou para o seu observador, estou certo de que tu, em consequência, nem será estéril para ti mesmo nem deixará de avolumar profundas advertências para quantos de boa vontade delas tomarem conhecimento. Atenta, porém, no seguinte, meu caro Jerônimo. É que, deixando de aceitar nossos conselhos e insurgindo-te contra os regulamentos deste Instituto, cometerás falta cujas consequências recairão sobre ti mesmo. Essa visita será realizada sob tua exclusiva responsabilidade. Não existe permissão para ela. É o teu livre-arbítrio que a impõe. Se os descontentamentos daí consequentes exorbitarem das tuas capacidades para o sofrimento, dirigirás as queixas contra ti mesmo porquanto nossos esforços só se aplicam em dulcificar infortúnios e evitá-los quando desnecessários. Por isso mesmo, deixamos de fornecer as desejadas notícias pelos meios de que dispomos, pois a verdade é que não havia necessidade de te afastares daqui a fim de obtê-las. Voltou-se para o assistente e prosseguiu. Prepare-no para que siga, satisfaçam-lhe os caprichos sociais terrenos, porque bem cedo se aborrecerá da terra. Que o deixem agir como deseja. A lição será amarga, mas ensejará mais rápida compreensão e consequente progresso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.